Ouço uma canção religiosa que emana lividamente em fugaz e incandescente manifestação, trazendo pura e tola ilusão que deturpa tanto o coração. Fluxo que inebria a alma e o cântico faz fechar os olhos enquanto flutua-se em um vazio, e o cálice cheio do cio, embebeda um ego narcotizado, coração um tanto mutilado, tão escravo do pecado, sem sentir-se perdoado, vive preso no passado, muda esta vida, ó doce. Espírito Santo, faz encher este coração, vem tirá-lo desta ilusão, para encher com algo mais que seja apenas uma linda canção. Vem limpar todo o pecado da lascívia, da prostituição, idolatria e da religiosidade, tão volátil alienação. Faz nascer um vaso novo, para de novo, então, cantar um verdadeiro cântico entoar. Foi mais timbre nesta voz, e mais voz no coração, mais coração dentro da alma. Que não se fale apenas em amar, mas que se ame de verdade.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 Derramai Tua alegria nestas vidas tão vazias. Vou dobrar os meus joelhos, vou olhar-me no espelho. Quero ver neste espelho a Tua imagem e semelhança. Os meus olhos não são de vidro, nem tampouco sou de gesso. Vem habitar em meu coração. Dá-me, ó Deus, o Teu perdão e ensina-me uma outra canção.